Será que preciso mesmo de ajuda de um agente imobiliário para vender a minha casa? O vídeo desta semana é sobre este tema e acho que vale bem a pena. Não saia daí. Com a facilidade que existe hoje em dia de colocar um anúncio num portal de imóveis, será que faz mesmo sentido contratar um agente imobiliário? O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. E o vídeo desta semana é sobre a tentação que alguns proprietários têm de tentar vender a sua casa sozinho, poupar a comissão e dispensar o agente um, e o acompanhamento profissional. Os números são claros. Cerca de 70%, 7 em cada 10, proprietários que começam por vender a sua casa sozinho, ao fim de 4 a 6 semanas desistem e contratam um agente imobiliário. Porquê? Porque não conseguem, não querem, não podem, não têm paciência para vender o seu imóvel sozinho. Estas são algumas das razões por que isso acontece. Número 1. Um, é super importante definir qual o valor correto para o seu imóvel entrar no mercado. Não interessa por quanto comprou, quanto deve ao banco ou qual o valor da casa que pretende comprar. A sua casa não vale nem mais nem menos por causa dos seus planos, sonhos ou expectativas. Isso é provavelmente a coisa mais difícil de aceitar quando decide vender a sua casa. Um agente imobiliário pode ajudar porque conhece o bairro, conhece o conselho, a localização, conhece muito bem os preços e o mercado de casas comparáveis. Não chega, procurar nos portais imobiliários e colocar à venda pelo aquilo que acha que é o valor adequado. Não confie no preço que o vizinho lhe disse. É muito importante saber qual é que é verdadeiramente o valor de venda dos imóveis que já foram vendidos, qual é que foi o histórico dos últimos seis meses do último ano e, claro, super importante saber qual é que é a tendência de mercado. Todos estes fatores contribuem para que o valor colocado para asking price da sua casa seja suficientemente alto para que não saia prejudicado em relação ao mercado e suficientemente baixo para atrair interessados no seu imóvel. A decisão é sempre sua, mas se ouvir quem sabe e quem tem acesso a estes dados, o que vai acontecer é que vai colocar a casa pelo melhor preço possível, um preço mais apetecível e obviamente vai atrair mais interessados. O segundo motivo que leva os proprietários a procurarem um agente imobiliário é que é um profissional a tempo inteiro. O que isto quer dizer é que os agentes imobiliários trabalham a tempo inteiro para conseguir uma ligação entre compradores de um lado e proprietários e imóveis do outro e unir estes dois uh, na, na busca e no, no, no negócio. Os agentes imobiliários têm acesso a todos os imóveis que estão no mercado e sabem o que é, que é necessário para concluir uma transação. Atendem telefonemas de interessados ou dos seus representantes, respondem a perguntas e agendam visitas. Se não atender o telefone, o que vai acontecer é que o comprador vai procurar uma alternativa. E mesmo que marque uma visita, acontece muitas vezes, é a realidade do negócio, que os compradores não aparecem, mesmo que tenham confirmado a 10 minutos ou meia hora atrás. Um agente profissional a tempo inteiro vai focar-se em divulgar o seu imóvel junto do público adequado, do segmento adequado, mas principalmente junto da sua rede profissional. Quanto maior for a rede profissional do agente, maior serão os interessados que vão ser atraídos, maiores serão os interessados que vão ser informados sobre a oportunidade. Isso implica mais visitas, melhores propostas e, claro, no fim de contas, mais dinheiro para si no seu bolso. A terceira razão para escolher um agente imobiliário é que negociar pode tornar-se uma coisa complicada. Todos acham que são fantásticos a negociar até que complete a frase como quiser. Há muitas razões e muitas opções para completar esta frase. Na vida real os compradores ou os vendedores não são sempre pessoas razoáveis. Aliás, muitas vezes não são nada razoáveis e sentem mesmo que estão num campo de batalha. Qualquer coisa pode fazer explodir a negociação ou transformar uma simples conversa numa ruptura irreparável. O processo de negociação é um processo essencialmente emocional. E se for o vendedor, não vai gostar que lhe apontem falhas à casa, mesmo quando você sabe que estas falhas existem e que são evidentes. A função do agente é amenizar a conversa, é suavizar, é ser uma balança, é ser uma esponja que absorve os impactos negativos e que não os deixa passar de um lado para o outro um agente imobiliário conduz uma negociação de forma pragmática e não se sente ofendido quando recebe uma oferta baixa quando recebe um comentário negativo ou uma pergunta um pouco mais invasiva. Outra das boas características de um agente imobiliário é que se anteriormente recusou uma proposta porque ela era inaceitável não tem problemas nenhum de voltar atrás porque ele não está a salvar a sua face. Ele é apenas um mediador. Não se esqueça que a vida de um agente é negociar. E aqui a experiência conta muito. O agente está familiarizado com os termos, com as condições e com tudo aquilo que deve ter em conta para proteger o negócio e protegê-lo a si. A quarta razão que hum, leva muitos proprietários a escolherem trabalhar com um agente é que nem todos podem economizar dinheiro. Muitas pessoas evitam usar um agente imobiliário para poupar dinheiro, para poupar na comissão. Isso é um erro. É natural, quando pensa vender sozinho, que defina o preço do imóvel com base naquilo que vê à volta. E assume que, ao definir esse preço, vai ganhar mais dinheiro porque vai poupar na comissão. E até aqui tudo certo. Só que, do outro lado, o comprador que anda à procura e que vê que um imóvel não tem mediação, também espera ter um desconto porque não há o pagamento da comissão ao mediador imobiliário, ao agente imobiliário e por isso faz ofertas muito mais baixas. A realidade é que quem vende sem um agente imobiliário tem muito menos interessados. Logo demora mais tempo a encontrar alguém verdadeiramente disponível para fazer uma oferta e muitas vezes por desespero acaba por aceitar qualquer valor que lhe possam oferecer. Em última análise o que acontece é que o vendedor acaba muitas vezes por descontar o valor que iria pagar de comissão ou até mais e acaba por ter que fazer o trabalho todo na mesma, demorando mais tempo e tendo muito mais chatices. Comecei com Números, vou terminar também com Números. Um estudo do site TheBalance.com de 2017 indica que os proprietários que vendem diretamente as suas casas recebem 30% a menos do que aqueles proprietários que escolhem ser acompanhados por um agente imobiliário. Isto é uma grande diferença. Dá para pagar a comissão e sobra muito dinheiro. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso, sou agente imobiliário e faço vídeos todas as quartas-feiras. Sai um novo vídeo e por isso sugiro que subscreva o canal. Uh, clique agora no botão no canto inferior direito e uh, subscreva para receber em primeira mão todos os vídeos que produzo, especialmente para si, às quartas-feiras. Obrigado, até à próxima semana e até lá. Vamos conversar?